Você está, Por favor. você está diante das câmeras de uma TV comunitária, que se chama TV Cidade Livre. Olha que nome delicioso. Lindo. Né? É forte, né? é. TV Cidade Livre. E uma televisão comunitária que é propriedade das entidades sociais lá de Rio Claro. Mas ela não é, é uma questão só de Rio Claro. Através da, do YouTube, das, né? está associada à revista Diálogos do Sul, que é uma revista virtual, bilíngue, que circula por toda a América Latina. Houve avanços e retrocessos. Então, Paulo, essa é uma questão, a meu ver, que está no cerne dos problemas do país que é a questão da comunicação de massa, o monopólio desses meios de comunicação. Eu me dei conta de que no dia em que a gente tivesse a democração dos meios, o acesso universal a todos os meios, esses meios fantásticos que estão aí, a internet, né, os meios todos de comunicação virtual, esses meios todos democráticos, radicalmente democráticos, e, e se isso chegasse à mão de todo cidadão e toda cidadã, universalmente disponibilizado o acesso à informação, a emissão também de não é só receber a informação, mas transmitir a informação, produzir cultura, transmitir cultura, transmitir educação, transmitir que a gente adquiriria uma tal força política no meio da massa, do povo, que a gente teria força política para fazer reforma agrária para fazer a reforma urbana, para fazer a reforma política, para fazer a reforma do poder judiciário, a reforma tributária e por isso ele sabe o poder que representa isso e por isso não quer absolutamente dar um passo na direção da democratização e os nossos governos são covardes são submissos a esse poder que é o quarto poder é o poder da mídia, monopolizada na mão de três, quatro grupos que assambarca e recebe outorgas de 15 anos para a TV e que, e que se renovam né, automaticamente já está nos 45 anos, na última quinzena, nos 45 anos, os 15 anos, já estão usufruindo essa, essa outorga, essa concessão de 45 anos, Paulo. Sem nenhuma interferência, sem nenhum controle da sociedade. Por quê? Porque os governantes, os que fazem política institucional, não querem ficar mal na fita com eles. Mas até hoje não se regulamentaram os artigos do artigo 5º da Constituição, que trata das comissões sociais. Por é isso que eu digo que a, a, contra esse monopólio da comunicação, nós temos que fazer as redes das redes. A união de todas as redes... Sem dúvida. Então, esse desafio Exa, que vocês é... enfrentam, e com muita competência, Não. é uma rede de, de, de TVs de que... comunitárias com a dificuldade que vocês enfrentam. E as redes comunitárias são, são mais de, de 20 mil, quase 30 mil, tem apenas 2.400 legalizadas otorgadas oficialmente. Aí dizem que essas outras são piratas. E aí, aí vem a perseguição. A Polícia Federal, a Anatel, só persegue a rádio comunitária. Vai lá e fecha e prende quem estiver operando o sistema, seja o dono ou não daquela outra, daquela concessão. É uma vergonha. E os governos não têm coragem de enfrentar isso, Paulo. É uma tristeza. Sim.